Estudo Engenharia Elétrica aqui na URGS e eu vi um edital aberto da Est, eu comecei, antes de ver o edital, eu comecei a participar de palestras, eu lembro de ter feito curso de redação de patentes, eu lembro de ter feito curso de gestão de riscos, e, enfim, esses cursos, alguns foram oferecidos pela Escola de Engenharia, em parceria com a Est, então eu consegui ver na Est uma oportunidade para a gente instalar a empresa e começar definitivamente um negócio, né? Então, a gente entrou em contato com a incubadora, descobriu o edital, aplicamos e conseguimos entrar em outubro de 2017. Desde então, a gente vem recebendo auxílio, auxílio jurídico, auxílio contábil, começamos a crescer, conseguimos também entrar em outros editais que o meio da incubadora nos, nos proporcionou saber, por exemplo, editais do Sebrae, Acabamos de finalizar um ciclo do Inovativa, que é um dos principais editais do Sebrae para empresas de inovação do Brasil. E acredito que esse tenha sido o maior ponto que a incubadora pode nos auxiliar no nosso crescimento, esse contato com outras empresas que estão no mesmo período, essa troca de informações tem nos isso tem nos ajudado muito. A Elise surgiu de uma conversa minha com meu sócio Gabriel. Uh, Faz três anos, nós trabalhávamos no Instituto de Física e a gente decidiu que a gente queria fazer um sistema de automação residencial na época. Depois, conversando com o quem se tornou meu outro sócio, Frederico, ele nos deu a ideia de fazer um sistema de automação agrícola. Então, nós mudamos o foco da empresa e começamos a desenvolver para uma estufa uh, de um outro sócio nosso, que é o Fernando. Uh, que a estufa dele fica em Taquara, então a gente começou a desenvolver esse sistema que a gente chama hoje em dia de Demetra, ele é um software que ele recebe dados do cultivo dentro de uma estufa, com esses dados ele toma decisões a fim de utilizar da melhor maneira possível os recursos e assim aumentar a produtividade do, do produtor de hortifruti. Então, o nome Elíseos, ele vem da mitologia grega, vem dos campos de Elíseos, que são as terras férteis onde os bons homens e os deuses habitavam. E a gente trouxe esse nome para a empresa porque é isso que a gente quer trazer para a agricultura. A gente quer trazer, enfim, campos férteis e assim aumentar a produtividade do produtor. O nosso primeiro software, ele seguiu esse essa brincadeira, digamos assim, e ele se chama Demetra. Porque Demétra na mitologia grega era a deusa da agricultura e a ideia é que esse software ele controle as condições climáticas dentro da estufa da melhor maneira possível como a deusa da agricultura faria. A Helysis uh, trabalha principalmente com automação de estufas agrícolas, né? O nosso foco é o pequeno e médio agricultor brasileiro de hortifruti e o nosso produto principal então é um sistema de automação que envolve hardware e software. Uh, para esse tipo de ambiente de cultivo. A gente chama ele de Demetra. Então, como eu já comentei, Demetra é a deusa do campo na mitologia grega. E a ideia é ter um software inteligente capaz de manter as condições climáticas perfeitas dentro de uma estufa para conseguir extrair enfim, a melhor produtividade do cultivo. Uh, esse nosso produto ele está em fase de inserção no mercado, ele já está desenvolvido. A gente está em período de início de vendas. Ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo softwares para cooperativas, para que eles consigam ter acesso a dados dos seus cooperados. Esse produto também já está em fase de MVP, estamos entrando no mercado com ele agora. E temos planos de expandir para outras áreas da agricultura. O nosso plano final seria integrar toda a cadeia produtiva da agricultura, ou seja, logística, produção e rastreabilidade para o consumidor final e a gente acredita que está muito próximo de chegar na fase final desse plano e vamos conseguir isso com o auxílio da incubadora, da escola de engenharia e de todos os nossos colaboradores. Nós participamos recentemente do Gramado Summit, onde a gente teve a oportunidade de participar de palestras com CEOs de grandes empresas, a gente teve a oportunidade de trocar ideia com outras, outros empresários que têm empresas na área de tecnologia, marketing, e esse tipo de evento é muito bom para empresas do nosso porte, porque a gente tem muita dúvida, especialmente eu que sou da área técnica, uh, e sei resolver um problema de engenharia, mas na hora de botar ele no mercado, surgem muitas questões burocráticas, homologação, etc. Uh, então, esse tipo de evento é muito importante para nós, porque a gente consegue conversar com empresas que já estão em uma fase mais avançada no mercado, e eles podem nos passar esses insights de como fazer... Uh, esse tipo de implementação de tecnologia na prática. Né? Nós também participamos do Fórum da Liberdade na PUC, conseguimos um, uh, um stand lá por meio de um edital do Sebrae, e também, da mesma maneira, era um evento de difusão de ideias, foi muito bom para nós, porque foi o primeiro evento que a gente conseguiu aparecer, uh, a gente participou de entrevistas, etc., e agora também o Sebrae nos convidou para participar junto com eles da Expo Inter, que para nós, do ramo de agricultura, é um evento excelente e prova que a nossa empresa está cada vez mais capacitada para conseguir se expandir no mercado nacional.